Bem-vindos ao Buncha Calaca mais uma vez, e hoje nós temos o vídeo clássico de fim de temporada regular 30 recordes, temporada 2021-2022 Essa já é a sexta edição deste vídeo nesse formato O primeiro 30 recordes foi lá ao final da temporada 2016-2017 A primeira temporada que se encerrou desde a criação do Buncha Calaca. Quem acompanha aqui o canal sabe como os vídeos de 30 recordes funcionam quem não acompanha o canal e está vendo aqui pela primeira vez, não tem problema, é auto entendível não tem mistério. Antes, vocês viram que saiu na semana passada o primeiro vídeo da minha viagem para Phoenix, correto? Ainda tem o segundo vídeo com os últimos dois dias de viagem, mas confesso, ele ainda não está pronto, e esse tipo de vídeo demora muito mais para reunir todo o material e editar. Então, se não for no próximo sábado, no máximo daqui a dois sábados, essa segunda parte com a viagem para a Phoenix estará no ar. Agora sim, voltando ao vídeo, vamos lá. 30 recordes individuais da temporada recém-encerrada 2021-2022. Mais pontos por jogo, Joel Embiid se tornou o primeiro pivô desde Shaquille O'Neal em 99 2000 a liderar uma temporada em média de pontos 30,6 e também foi o primeiro estrangeiro a conseguir o feito. Olha só, completam o Top 5, Yannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Trey Young e Demar DeRozan. O LeBron James, com 30,3, não aparece no top 5, porque não disputou o mínimo de 58 jogos para entrar no ranking. Foram apenas 56. E o mesmo acontece com o Kevin Durant, que teve 29,9 de média, mas jogou apenas 55 jogos nessa temporada. Mais rebotes por jogo, Rudy Gobert é o líder, acreditem ou não, pela primeira vez na carreira. 14,7 Na sequência, Nikola Jokic, Manta Sabonis, Clint Capella, que tinha liderado na última temporada com 14,3 e Joel Embiid Mais assistências por jogo, Chris Paul volta a liderar nesse quesito depois de sete temporadas 10,8 de média É a quinta vez que ele lidera a liga em assistências por jogo Duas pelos Hornets, duas pelos Clippers e agora pelos Suns Depois dele vem Harden, Trey Young, Dejounte Murray e Luka Doncic mais roubos por jogo, numa liga com cada vez menos roubos de bola, 2,03 por jogo foram o suficiente para dar a liderança a Dejounte Murray. Chris Paul, Gary Trent, Matisse Tybal e Tyrese Halliburton completam o disputado top 5, que precisou da terceira casa decimal para desempate. Mais tocos por jogo, outra estatística em extinção? <risos> Jaren Jackson foi o líder com míseros 2,27 tocos por jogo. O pior líder até hoje tinha sido Anthony Davis, em 2017, 18, com 2,57, ou seja, na era da bola de três pontos, os tocos estão realmente ameaçados de extinção. Robert Williams, Rudy Gobert, Mitchell Robinson e Jacob Pearl fecham os cinco primeiros. Mais turnovers, mais erros por jogo, erra quem tem a bola da mão, né? Luka Doncic com 4,5, é o líder, seguido de James Harden, Trey Young, Nikola Jokic e Russell Westbrook, que fora o líder na temporada passada. Melhor aproveitamento nos arremessos de quadra, Rudy Gobert é o líder pelo segundo ano seguido e em três dos últimos quatro, 71,3%. Na sequência, Jarrett Allen, Montress Harrell, Deandre Ayton e Ivica Zubac. só pivôs que jogam próximos à sexta, como era de se esperar. Melhor aproveitamento da linha de três pontos, Luke Kennard dos Clippers foi o líder com 44,9%. Ele é o líder com a porcentagem mais baixa desde Bruce Bowen em 2002, 2003. Seria um sinal que estão arremessando além da conta? Com muito volume e pouca eficácia? Talvez! Desmond Bain, Tyrese Maxey, Cam Johnson e Pasmen Lonzo Ball completam os cinco primeiros. Aproveitamento em lance livre. Olha, eu já tinha feito o vídeo com a arte do Stephen Curry. Estava pronto? Mas nos últimos dois dias da temporada, Jordan Poole acertou 15 em 15 nos lances livres e, assim, ultrapassou o companheiro por muito pouco. Curry ficou em segundo, Kevin Durant em terceiro, Ice Trey em quarto e Galinar em quinto Mais cestas de três pontos Mesmo perdendo muitos jogos, ele jogou apenas 64, Stephen Curry liderou com certa folga 285 bolas de três pontos contra 262 do Buddy Hield os mesmos dois primeiros colocados da temporada passada Van Vliet, Fournier e Malik Beasley fashion o top 5 mais lances livres convertidos na temporada Joel Embiid com muita folga mais de 100 à frente do segundo colocado e, surpresa, Giannis Antetokounmpo que chutou 72% nessa temporada depois deles, Demar DeRozan, Trae Young e James Harden mais faltas na temporada vocês acham que é fácil ser o principal defensor do perímetro do time de pior campanha da liga? 286 faltas para Jason Tate do Houston Rockets. Depois vem Triple J, Carl Anthony Towns e dois dos Pelicans, Valanchunas e o novato Herb Jones. Agora, estatísticas em um jogo. E o critério de desempate para aparecer na foto é quem conseguiu o primeiro. Mais pontos: Carl Anthony Towns e Kyrie Irving conseguiram um jogo de 60 pontos, o Cat no dia 14 de março e Kyrie no dia 15 de março. Trey Young e LeBron James têm um jogo de 56 e KD um jogo de 55. Mais rebotes em um jogo: Andrew Drummond ainda nos Sixers antes de ser trocado, e Sabones ainda nos Pacers também antes de ser trocado tiveram um jogo de 25 rebotes. Aparentemente, pegar muitos rebotes pode fazer com que você seja trocado. Drummond mais duas vezes, Capella e Valanciunas têm jogos de 23. Mais rebotes defensivos em um jogo. Aqui o Sabonis pré-troca Lidera Isolado com 21. A surpresa é Caio Kuzma na medalha de prata com 20. Golbert, Yannis e Jokic têm cada um um jogo de 19 rebotes defensivos. Mais rebotes ofensivos em um jogo. Kevon Looney conseguiu 12. Capella e Jared Allen, 11, e Mitchell Robinson duas vezes, Andrew Drummond, Steven Adams e Robert Williams, 10 rebotes ofensivos em uma partida. Mais assistências em um jogo, temos um empate aqui, Chris Paul conseguiu 19 duas vezes e Darius Garland uma vez. Cada um também teve um jogo de 18 assistências, com 17, seis ocorrências, Halliburton Burton duas vezes, Davion Mitchell, Garland mais uma vez, Bradley Bill e Fred VanVleet. Mais roubos de bola em um jogo. Ano passado tivemos o jogo de 10 roubos do TJ McConnell, mas esse ano ninguém passou de 8. Paul George foi o recordista, Chris Paul e Michael Bridges tiveram um jogo com 7, e com 6 roubos, aí são outras 26 ocorrências. Mais tocos em um jogo. Última temporada também tivemos o jogo de 10 tocos do Clint Capella, nesse ano o Daniel Gafford e o Mitchell Robinson tiveram um jogo com 8 tocos, Hassan Whiteside e Robert Williams com 7 tocos, e mais 15 ocorrências com 6 tocos. Mais erros em um jogo, turnovers, quando a fase não é boa, a fase não é boa. Russell Westbrook foi o único a chegar aos dígitos duplos em turnovers, 10. E aí tivemos 15 ocorrências em que o jogador teve nove erros, duas delas do próprio Westbrook novamente. Mais cestas de três em um jogo, empate triplo, foto do que conseguiu o primeiro. Bojan Bogdanovic, Malik Beasley e Robert Covington conseguiram 11 no mesmo jogo, e as quatro ocorrências com 10 bolas de três foram de Sadiq Bay no jogo de 51 pontos, Kelly Oubre Jr., Evan Fournier e Anthony Edwards. Mais cestas de três sem errar nenhuma. Apenas Perry Mills e Mike Conley conseguiram ser perfeitos com sete acertos. Com seis de seis, nós temos cinco ocorrências: Halliburton pelos Pacers, DJ Augustin pelos Lakers, KCP Vucevic e DeAndre Hunter. Mais arremessos de três sem acertar nenhum: Jordan Clarkson, 0 de 11 Lembrando que ele quase bateu o recorde da história da NBA, que é zero de 12, dividido entre Brook Lopez, Eric Gordon e Justin Anderson com 0 de 9, 5 jogadores que vocês veem aí na tela. Mais lances livres convertidos em um jogo, Joel Embiid com 23 foi o líder, seguido de Ja Moran com 21, Harden com 19 e Yannis Embiid com 18. Devido às mudanças nas marcações de faltas, nessa temporada os números foram bem mais modestos do que nas últimas. Mais lances livres sem erro em um jogo, aqui a grande surpresa do vídeo para mim, para quem passou um calvário em alguns momentos devido aos lances livres desperdiçados, Liderar essa categoria é um desafogo, Yannis Ancerokumpo é o vencedor, com 17 de 17. Outra surpresa é Austin Reeves, que no último jogo da temporada conseguiu 14 de 14, dividindo a quarta colocação com os demais. Mais triple doubles na temporada, apesar dos muitos triple doubles na carreira, 76 até agora, Nikola Jokic lidera a categoria pela primeira vez. Foram 19, seguido de Dejounte Murray com 13, James Harden com 11, Westbrook com 10 e Don't It, também com 10. Mais minutos por jogo, Pascal Siakam lidera no detalhe. 37,91, 0.03 acima do seu companheiro de time, Fred Van Vliet. Harden, DeRozan e Tatum também aparecem no top 5. Player Efficiency Rating, o famoso PER, que é uma estatística que é calculada a partir de todas as outras estatísticas, com 32,85, Jokic conseguiu simplesmente o maior PIR da história da NBA. E o mais incrível, com 32,05, Giannis conseguiu o segundo maior da história. Que temporada dos dois? Embiid, LeBron e KD completam o Top 5. Recorde de 29, Winchairs, que é, muito resumidamente, a quantidade de vitórias do time que pode ser atribuída ao jogador. Jokic, pelo segundo ano seguido, lidera com bastante folga 15,24, seguido de Yannis, Embiid, Gobert, Carl Anthony Towns, Trey Young e do Time Lord. Seria um sinal do MVP, back-to-back -back, do Joker? Por fim, quem mais jogou na temporada? Apenas cinco jogadores atuaram os 82 jogos nessa temporada. Mikael Bridges, Dwight Powell, Kevon Looney, Sadiq Bey e o Danny Abdia. O desempate da foto é a favor do Mikael Bridges, porque dos cinco, ele é quem atuou em mais minutos em média. Aliás, Michael Bridges não perdeu nenhuma partida sequer desde que entrou na NBA, 309 jogos e contando. E esses foram então os 30 recordes individuais que eu achei mais relevantes sobre a temporada 2021 22 para colocar aqui no vídeo para vocês. Tem muita coisa que ficou de fora, obviamente. Por exemplo, Trae Young liderou em total de pontos e em total de assistências nessa temporada, coisa que não acontecia desde o início dos anos 70 lá com Nate Tiny Archibald. Enfim. Tem muita estatística, a NBA tem estatísticas infinitas, sei lá. Se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, digam aí nos comentários. Muito obrigado, então, a quem assistiu mais uma vez a um vídeo aqui no Buxa Calaca. Até a semana que vem. Um grande abraço a todos e bons playoffs, né? Que a essas alturas já começaram.